Nós chamamos as queijadas do São Pedro. Pronto, que é uma festa cá da terra, de São Pedro de Verona. Não é o padroeiro, mas o padroeiro é a Nossa Senhora da Purificação. Mas esta, esta festa é o que traz mais, mais, gente. mais gente e é um bocado maior. As queijadas também eu via fazer à minha avó e às pessoas mais idosas que a gente ia aprendendo com elas. Antigamente mais com que o queijo só de, de, de cabra. Se calhar na altura era o que as pessoas tinham mais. gente não sabe bem, mas que se calhar que era o que tinham mais. Agora é que se vai é fazendo também com queijo de cabra, mas também mais com queijo de ovelha. Era o que as pessoas tinham na altura, não é? As pessoas mais... havia aquelas pessoas mais ricas, das casas mais nobres e outras com, com menos possibilidades, mas era o que toda a gente tinha em casa, a farinha, os ovos e o queijo que se fazia na altura. É, é andou sem açúcar. Nós chamamos queijadas, pronto, mais tradicional queijadas de São Pedro, mas que não, não leva açúcar, é mais tipo um pão. Então ele é feito, leva farinha, ovos, um bocadinho de sal, um queijo, o queijo de ovelha fresco e pronto, e é só amassar, amassa-se tudo, bem amassado, não precisa de fintar. Entretanto, o forno está quente e é só entrar para o forno, está mais ou menos uma hora e pronto, está, está pronto. Depois, quando as queijadas já estão lá dentro do forno, a gente vira-lhe as costas porque dizem que é, isso é uma lenda, que os antigos diziam que, que é para despapelarem mais, para crescerem mais, para ficarem mais bonitas. um bocadinho de manteiga, um bocadinho de doce, doce de abóbora, fica muito bem.